Fala, família TW, tudo bem? Onde eu vou te ensinar como você pode fazer o cadastro na Dell, assinar o contrato e receber o dinheiro de mesas proprietárias, por exemplo, First Class, Default Trader e etc. Vamos lá! Um dos exemplos aqui é a First Class. Recentemente eu fiz uma contratação de uma conta 200k, fui aprovado e para receber dinheiro na First Class, inclusive para receber o acesso à conta real, você já tem que assinar o contrato na Dell, que é o provedor de pagamento deles. Isso também serve para outras mesas. Mas vamos lá. Como é que eu tive acesso a essa conta real da First Class e como eu consigo assinar esse contrato? Então eu vou fazer todo esse passo a passo com vocês, eu já poderia ter feito isso antes, mas eu guardei justamente para fazer um vídeo e ajudar vocês, prestem atenção. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos para cima. Primeiro você vai receber um e-mail, tem um prazo de 48 horas, tá pessoal? Mas você vai pesquisar lá no seu e-mail o nome Dell, tá? Aí provavelmente vai aparecer esse e-mail, onde é a tal da Alicia que vai mandar essa mensagem para você, para que você assine esse contrato. Pode perceber que eles mandaram no dia 22 de 12, só que aí já era época de Natal, eu já estava um pouco em recesso, sabe pessoal? Eu deixei para fazer só em janeiro. Eu não sei se isso pode me dar algum problema, mas vamos lá. Beleza, quando você recebe esse contrato, você vai clicar nele, tá? Aqui, eu, por exemplo, recebi esse contrato aqui. E aqui já deixa claro. Assine um contrato, verifique sua conta, envie seus documentos e receba os seus pagamentos. Então, start trabalho, é o trabalho, que eles deixam bem claro aqui. Quando você vai fazer a, a criação da conta, que você recebe o link deles, tal, e etc., é, a primeira opção aqui sempre é porque está em inglês, tá? Vocês traduzem, então você coloca aqui, eu sou empreiteiro, né? E aí a gente bota aqui próximo, tá? Quando você chega nessa página, a única coisa que você tem que se preocupar é colocar seu nome, e-mail, senha e de onde você teve, onde você ficou sabendo sobre a dela, tá? E aí a gente vai para a próxima etapa. Quando você se cadastrar, você vai receber esse acesso no seu e-mail, onde você vai confirmar o seu e-mail. E você clica aqui em confirmar e-mail. E é isso pessoal, não tem muito segredo não, vamos indo, né, vamos ver, confirme, aí ah, eu acho que vai precisar confirmar o contrato, acho que é agora, vamos ver, vamos ver. Então aqui você vai selecionar, ó, vai estar em inglês, você pode traduzir para português, aí é, que empreiteiro você é, você vai botar assim, eu sou individual, eu sou indivíduo, e clique next, certo? Quando você chega nessa parte, você vai colocar de novo, né, é, a parte de nome, sobrenome, o país... Tá? É o país da taxa, vai botar legal, aqui você vai botar individual. Mano, eu não sei inglês, eu só tô tentando ajudar vocês aqui, tá? É, tax ID, não precisa, sua data de nascimento, passaporte ID, isso é, aqui você vai colocar o seu CPF, certo? Vamos lá. Não se esqueça de colocar aqui o seu número de telefone, de preferência com WhatsApp, <risos> e é isso. Não se esqueça de completar essa parte de endereço, tá? Tem que ser um endereço válido. Tá, preste atenção. Logo em seguida vai aparecer essa página, né? É, aqui basicamente tá explicando tudo para você. Eu vou botar para visualizar meu contrato, tá? Então deixa eu botar aqui para traduzir, ó. Pode perceber, é, nenhum trabalho enviado. É, eu tenho um contrato, mas que ainda não foi assinado aqui com a First Class, né? Eu vou clicar aqui, ó, ver meu contrato. E aqui está o meu contrato com a First Class, né? Pronto. Agora você clica em revisar e assinar, tá? Tá aqui, ó. Vamos revisar ele. E assinar, tá? É... Dar uma revisada aqui, né? Padrão Brasil, PAN. pronto. Contrato assinado com a First Class. <risos> Oxi. Não, ó, fazer um download, né? Para depois eu ler, né? Não estou falando para vocês não lerem não, tá, pessoal? Faz o download, deixar guardadinho. Exibir lista de verificação de integração. Opa. Vamos ver aqui. É, agora eu vou verificar minha identidade, tá? Depois disso aí, pessoal, eu vou ter acesso. Vamos lá. Preciso verificar minha conta. Será que vai mostrar meu rosto? Deixa eu ver. 79999263494. Meu WhatsApp, tá, pessoal? Eu acho que é pra mostrar meu rosto. Caraca, eu sou muito lindo. Eles vão logo perceber que é um cara bonito, então vai verificar de primeira. <risos> Fui lá rapidinho para pegar o, o celular, né? Porque aqui eles estão mandando claramente um link Um link que é seguro E esse link, muito provável, deve ser para me fazer verificação de rosto Alguma coisa assim, eu tenho quase certeza Aí você vai clicar em vamos lá Vai dar acesso à câmera do celular, tá? Você clica em permitir para ter acesso à sua cama Lembrando que esse link vai chegar no seu, é, no seu número que você colocou aqui, tá? É, vamos lá Permitir E aí, agora eu vou escanear o, o meu documento, tá? frente e verso do meu RG, certo? fiz o escaneamento agora da parte de cima né? da parte da frente do RG tá? agora da parte de trás tá? agora vamos para a parte de trás e agora o próximo passo é do rosto, né? cara lindo desse pronto finalizando a decisão, aparece um obrigado como vocês podem perceber tá? É... E no e-mail também aparece uma informação, tá? Vamos ver. É que minha conta estava ativa e que eu tinha um contrato. E agora. Vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui, tá, pessoal? Traduzir imagem. Sua conta agora foi verificada. Tá, tá, tá, tá, tá. Pronto. Que bom. Né? Pronto, que bom. Continuar. Né? É vou logar na minha conta né? pronto pessoal, agora o próximo passo é você conseguir completar aqui, né? então aqui, ó, carregar documentos de conformidade tá? e depois definir o um método de retirada, tá? então vamos colocar aqui essa opção Vocês podem perceber, eu carreguei alguns documentos aqui adicionais, tá? que você vai carregar o seguinte é... aqui onde tem número de inscrição de segurança social PIS aqui é a carteira de trabalho tá? mas você pode acessar o aplicativo do FGTS e tirar um print ali também é, cadastro de pessoa física, eu mandei o frente e verso do, do RGSPF, de novo, né? Nessa parte aqui de passaporte de nacional, a gente já fez, que foi aquele que eu fiz pelo celular, onde eu olhei meu rosto e tal, e etc. E agora vamos concluir o último aqui, tá? O último aqui é, defina o método de retirada, então vamos lá. Aí tem a opção aqui, quais opções de retiradas estão disponíveis, você clica em começar, né? E aí a gente vai selecionar o nosso método. Tem gente que usa Binance, Coinbase, é, Payowner e etc. Eu gosto de utilizar a Binance para receber via USDT, tá? Transferência bancária, vamos clicar aqui para ver, tá? É, conta, seu CPF, insira dados bancários, agência, número de contas. Isso aqui, mano, isso aqui vocês sabem fazer, isso aqui é fácil. Número da conta, tipo da conta, se é poupança, se é uma conta corrente seu CPF, agência, qual banco, muito fácil, muito fácil, muito fácil E aqui a moeda em específico, tá? Se for no Banco Inter, você consegue ali fazer a transferência em dólar, tá? Só que aí eu acho que as informações são diferentes Deixa eu ver aqui, as informações eu tenho certeza são diferentes É, de SWIFT, enfim, é, essas informações aqui o próprio Banco Inter consegue te fornecer, tá? E tem uma taxa diferente também, né? Então, o método que eu vou utilizar é o, é, é o método da Binance, tá? Você vai ter que acessar o aplicativo da Binance, você tem que ter cadastro lá, né? É, lembrando, tá, pessoal? Esse é o método mais difícil, tá? Que é o Binance. Mas o mais fácil é você fazer uma transferência diretamente pro seu CPF. Mas eu vou ensinar aqui também referente ao da Binance. Você vai selecionar, é, então, no aplicativo da Binance, tá? Como vocês podem perceber aqui, certo? <risos> eu, eu tapei, não sei por quê, porque eu tô mó quebrado aqui aí vocês vão clicar na sua foto e vai ter um nome no canto é, no canto inferior esquerdo, vai ter sua foto e vai ter uma opção chamada pagar e vai ter uma moedinha, uma moedinha você vai clicar em pagar, quando você acessar o Binance Pay vai ter uma opção bem assim ó é chamado meu ID de pagamento e vai ter uns números que você pode copiar você pode copiar e depois colar aqui ou voltar, tá depois disso você clica em continue lembrando que você tem uma taxa de 1,6, tá lembre-se disso, então eu vou colocar meu, meu ID aqui depois que você colocar seu ID, vai aparecer ali um código de dois fatores, né? Que é muito importante você ter em qualquer corretora de criptomoeda. 349... Esse código é único mesmo, tá? Então, não tem problema nenhum. Pronto, completou. E aqui eu já vou poder receber através do SDC, tá? E se você quer fazer um cadastro na Dell, eu botei um link de referência aí. Mas você não precisa clicar no link de referência não, tá? Você pode botar Dell.com e tá tudo bem. Mas deixa eu falar uma coisa pra você... Acesse nossa comunidade, nós vamos te ajudar no que for preciso relacionado à aprovação em mesa proprietária. Se você quer ser um trader financiado e precisa de uma mentoria individualizada, tem um vídeo onde eu falo como passar na FTMU e na ForexFound. Acesse meu canal e vou lá te ensinar. Outro ponto interessante... Se você quer fazer uma mentoria com um preço um pouco mais acessível, que vai te ajudar a passar em mesa proprietária, eu vou te passar toda a minha estratégia, todo o meu método, etc. tem a mentoria em grupo, que provavelmente vai ser 16 de janeiro e 16 de fevereiro. Se você quer participar, só mandar uma mensagem para mim, fala assim, quero participar da mentoria em grupo e você vai ser bem-vindo. Só 10 vagas, tá? Tamo junto? Valeu!